We'll <laughs> Vou começar na rima que é instrutiva. Pra acabar com o MC que nunca tem rima que é construtiva. Então entende, amigo, cê tá em perigo. Porque olha pra baixo cê não aguenta comigo. Olha só, eu te bato, amigo, e é ao vivo. Você faz frase. Só que o Mauri traz um livro de rima pra matar MC que é competente, Então solta o um beat amigo, pra você não vai dar não. Vacilão, infelizmente. O Mauri faz a rima que entorpece a sua mente. Então entende, esse que é o legado pra acabar. Com MC, pois eu sei que é atrasado 40 segundos pra te matar Só que eu só preciso de uma frase pra isso bastar Uou! Eita Tem lê. resposta do outro lado Lame na Uou! voz vai, vai, vai, vai, vai. Aê, aê, aê, aê. aê, aê. Aê, é construtiva, mas você é um vacilão Eu faço uma construtiva, construa a minha informação é parceiro, mas é assim, você não faz horror Ae, parceiro, é parceiro, lado médio de um sofredor Mas, parça, aqui você é um cuzão Eu mostro pra você a minha forma de expressão é parceiro, mas o Brasil tá em decadência Eu quero que o vai se fosse é o Bolsonaro Sou a resistência aí mano, eu chego aqui no free aí tá ligado, parceiro, você vai sumir daqui Eu olho para baixo e eu sigo direito Eu olho para baixo Mantenha é sempre o meu respeito, ó. Oh, aí, parceiro, eu não quero te atacar. Só vim aqui pra falar porque nós tá em primeiro lugar. Pode atacar, sim, irmão. Fica à vontade. É, o momento é esse. <risos> Barulho para Mauri. Uou! Barulho para Gomes. Minha nossa senhora, hein, rapaziada. 1 a 0 para Mauri. Terminou, volta Goves na voz. DJ, solta. Wow, Uou! uou. Ae. yeah, yeah, yeah, yeah, Como Aê! Ó! Aê, parceiro! Mas é assim quem diria: Você pode ler um livro? O meu, meu de poesia Aê parceiro, mas é assim, quem diria Eu faço uma frase que vai ajudar na sua vida Aê, pode pá, mano Eu já falei, eu chego pesado E aqui eu sou sensei Aê parceiro, mas falei, você é um vacilão Vou escrever uma poesia Pra ver se pula de opinião Porque eu sei que você tá meio travado Tá, você tá ligado, tá meio Bem bolado, ó Aê parceiro, mas é assim, eu sou cruel Você tá ligado, eu só agradeço a princesa Isabel ah. É, é, é. <risos> ei, ei, ei, mão aí Vamos jogar a vibe aí, ó. ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Então presta atenção que eu explico pra você Porque se fala de Brasil mas não devia ter dado mic um merda como você Porque se só fala merda, infelizmente cê sabe que a mente é leda. Mas olha só amigo, eu sou seu opressor Porque as lágrimas molham a medalha de um vencedor Então entende, acabo com você e esse moleque amigo Aqui nunca aprende, então entende, cê é atrasado Você faz o livro, só que o meu livro amigo, ele é sagrado Cê pode até mandar, ó princesa Isabel, só que eu sou Sou tenebroso como a Torre de Babel, então entende? Você é criança, pois eu te bato tanto e te deixo sem esperança. Oh! É, então, criança, esperança. sem esperança, criança sem esperança, que é diferente. <risos> Aí, barulho para Gomes? Barulho para Maurício? Oh! 2 a 0. Maurício.